E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, gente! Bom dia, amiga, bom dia, amigo. Pois é, semana começa e começa com chuva também. Céu tá carregado, tem chuva já em vários lugares e ela pode acontecer onde você está e não tá chovendo a qualquer momento. Mas tem períodos de sol no decorrer do dia, porque chove, vem sol, depois vem água de novo e à tarde, com força. O pessoal, fala aí. 20 milímetros apenas, tal, mas 20 milímetros em uma hora, meia hora, é água pra caramba e haja condições para absorver toda essa água. Nos morros, muita atenção, muito cuidado, muito alagamento pode acontecer durante o dia, principalmente à tarde, quando a chuva poderá ser muito intensa rapidamente em vários lugares do litoral. Ventos fortes também durante os temporais, raios, trovões, situação de instabilidade, calor, clima abafado, 32 graus no litoral. Na capital também, no interior até 34 graus. Um abraço a todos. O